E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e hoje já pequenininho aqui porque o recado é rápido, mas ele é muito importante, tá? Eu não sei se você já tá sabendo, mas as comunicações começaram exatamente há uma semana atrás que o B2W Marketplace vai mudar o tempo de resposta do seu atendimento, tá? Então tem essa páginazinha, eu vou deixar ela disponível pra você aqui embaixo, assim não tem erro, mas... Sim, nós teremos um tempo de 12 horas para responder o nosso cliente no campinho de mensagem. Aquele chat, aquele, aquele localzinho de mensagem que fica dentro do seu pedido. Qual que é o objetivo aqui? O objetivo aqui sim, tá? É subir a régua de atendimento, porque muitas pessoas não respondem os clientes. Isso é uma super preparação, pensando em Black Friday, onde a ansiedade dos clientes aumentam ainda mais. Então tem aqui explicando tudo direitinho, mas vamos lá, ó. O prazo de resposta para atendimento aos clientes vai mudar. Então, a partir do dia 29 do 10, tá? 29 do 10, o prazo passará a ser de 12 horas, referente ao horário comercial. O que é um horário comercial? Das 8 às 20, tá? Então, eles trazem aqui que eles consideram isso como um horário comercial, efetivamente. tá? Então, como é que vai funcionar o fluxo? Então, mensagens recebidas, segunda, a quinta-feira, no caso. Às 8 horas da manhã, então, 8 horinhas ali, 8 da manhã, batidinho, né? você vai ter até as 20 horas no mesmo dia. Então essas mensagens que entrarem após as 20 horas, as mensagens que entrarem, você vai ter efetivamente esse prazo para responder, até 20 horas no mesmo dia, tá? É a única situação que você vai ter efetivamente dentro do mesmo dia para responder. Depois disso, ó, entre 9 e 20 horas da manhã, você vai contar 12 horas, tá? Esse aqui é um exemplo, ó, se a mensagem foi enviada às 10 horas da manhã, você vai ter até as 10 da manhã do dia seguinte para responder para o seu cliente, tá? Sexta-feira, chegou sexta-feira, 8 horas ou antes você vai a, efetivamente responder até as 20 horas do mesmo dia, entre as 9 e as 20 horas vai ser 10, 12 horas contadas até o próximo dia útil, ele deu mais um exemplo aqui, ó, sexta-feira 10 horas da manhã, você vai ter até segunda-feira 10 horas da manhã para poder responder, se for sábado ou domingo, você tem até as 20 horas da segunda-feira, né, o próximo dia útil. A ah, segunda é feriado, então até terça-feira, que seria o próximo dia útil. Tá? Então, você entra na mesma regra. Aqui eles colocam um complemento, né? Aqui que essa mudança é para justamente agilizar o atendimento. Tá? E lembramos que passadas as 12 horas, ficará disponível para o seu cliente o botão de solicitar a intermediação da B2W. E a mediação da B2W, ela conta para afetar o nosso Seller Index, então tem que ficar esperto. Diquinha para você agora, crie uma rotina de pós Todos os nossos alunos da Alta Performance sabem disso, todos os mentorados a gente frisa isso. Começou a vender num canal, passe pelo menos uma vez ao dia no saque. Se você passar sempre no mesmo horário, todo dia aqui para resolver o seu saque, você nunca vai ter problema com isso, tá? porque você sempre vai ter respondido o seu cliente. Aqui a gente não está falando da solução final do caso, a gente está falando de posicionar seu cliente sobre o que ele possui. Ah, mas às vezes é uma dúvida de entrega e a entrega está com a dedo de entrega. O contato no chat você deve fazer, independente de ser responsabilidade de outro local, a entrega efetivamente, tá? Porque, como eu sempre falo, se você olhar o Marketplace, ele tem 200, 300, 400 mil vendas na rua Simultaneamente sendo entregue aos clientes Então é muito mais difícil ele gerir as entregas Do que você posicionar unicamente o seu cliente tá? Então essa é a minha visão Pode não ser a tua, você pode não concordar Então vamos para cima A regra é clara Então bora, bora, bora Um grande abraço para você E lembrando, se você não vende ainda no B2W Marketplace Americana Shop Times Marino Link é aqui embaixo para você se cadastrar E ainda aproveitar a Black Friday em três dos maiores sites do Brasil. Valeu, valeu. Um grande abraço.